Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um negócio muito bacana, simples, mas que pouca gente conhece, que é como deixar os títulos dos gráficos de maneira dinâmica ou automática. A gente estava aqui se degladiando e como seria o nome desse vídeo. Em todo caso, é isso aí. Sabe quando você monta um gráfico e fala assim, beleza, ele está automático, está dinâmico, mas não troca o título, beleza? É isso que a gente vai resolver um assunto relativamente simples. Beleza? Então, ficou curioso? Fica aí depois da vieta para a gente dar sequência. Estamos com calor aqui no estúdio, mas é por um bom motivo. Temos um convidado especial, ela, Casey que é da velha agora. Vem cá, Casey, dá oi para o pessoal e traga o nosso amigo que está com pneumonia aqui. Como é que ele chama? Gibi. Um beijo para o Gibi. Gibi... O que será que vem do gibi, né? Da Keisiane, vocês lembram da Rainha das Trevas? Mostra lá, olha lá o nosso querido amigo. Quantos anos o gibi tem? Dois. Muito bom, que maravilha, né? <risos> um sonho de qualquer criança ter um gibi. Tem um rato subindo nas costas delas, meus queridos amigos. Bom, então feitas as considerações para o nosso querido gibi, nós levamos embora, senão eu não consegui gravar porque eu estou com calor. Vamos agora falar efetivamente da temática de hoje, que é como automatizar e deixar o título dos gráficos dinâmicos. Aonde você vai utilizar isso? Vamos à planilha para o negócio ficar um pouco mais didático e explicável. Aí, poçada, eu tenho um exemplo né, de uma base em que eu vou montar um dashboard, tá? Então, ela é feita em cima de uma base de dados é, que está oculta aqui, para a gente não confundir muito, só vou mostrá-las para vocês também. Utilizem isso como a título de exemplo, né? Então, essa base aqui, por meio de um PROC V e um CORRESP, se você não sabe o que é isso, se o pessoal ainda lembrar, vai ter uns cards aqui em cima, tá? Mas é basicamente uma base de consulta, onde eu vou plotar um gráfico em cima, tá bom? Só deixa eu ocultar aqui para que fique certinho. Então tá aí. Qual que é a ideia disso daqui? À medida que eu troco as informações, o meu negócio aqui acho que tá zoado aqui. Com à medida que eu troco as informações aqui, certo? A minha pesquisa e referência, que é o via PROC V, vai naquela da base de dados e traz as informações para a gente. Até aí, beleza, explicado. Agora, Ken, esse negócio é o seguinte. Bom, botão, legal, planilha, faz a consulta, tá bem dinâmica, já me atende. Eu quero saber, né? Eu vou montar um gráfico em cima disso. Para quê? Para dar aquele efeito, como eu diria minha, minha, a minha amiga Karen ABS, aquele efeito UAU, certo? Onde você pode ilustrar suas informações. Então, se eu vir aqui ó e selecionar essas informações, colocar inserir, só já vou dar um toque aqui. Eu poderia inserir qualquer tipo de gráfico aqui, não qualquer tipo de gráfico, aquele sim que faria sentido, mas eu vou colocar um gráfico de com duas séries, cruzando duas séries e com eixo secundário, tá? Eu ainda não fiz um gráfico, um vídeo falando disso, mas eu acho que eu ainda vou fazer. Então eu vou nesses outros tipos de gráficos aqui, todos os gráficos, e aqui nós temos ó, um gráfico de combinação, certo? Onde, em função das variáveis que eu tô ali, eu vou combinar duas uh, séries e vou colocar uma como eixo secundário. Eu sei que eu estou fazendo um pouco rápido para a gente focar na temática que é como automatizar o título. Vocês vão ver o porquê. Então, colocando aqui uma variável em um eixo secundário, beleza? O nosso gráfico ele está montado que esse ano. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente observar. Então, o que, que acontece agora, né? Isso aqui. Apesar de toda a evolução em termos de dashboard que dá pra gente é, que dá para ser construído no Excel, né? O conceito está aqui. Eu tenho uma base de dados que ela é consultada por ferramentas ou por funções e monta-se o gráfico. O que, que é o bacana, Case? É à medida que eu troco a informação aqui, o gráfico ele automaticamente se atualiza e você efetivamente dá um efeito ao. Acho que o primeiro aspecto interessante que eu gosto de falar em gráfico, todo vídeo do botão do Excel aqui que você vai pegar, eu vou falar isso. O gráfico, tabela, enfim, que tá lá, é igual piada. Se você precisar explicar, porque ele está mal contado. Então, o usuário, o leitor, o espectador, enfim, ele tem que, por si só, compreender Aí o negócio. Então, até aí beleza, cara, porque eu tenho aqui a produtividade, que é essa esse primeiro indicador em azul, o outro indicador, que está outros aqui, coincidentemente, mas eu posso é, trocá-lo para qualquer outro, está em laranja, está funcionando, só que tem um problema, né? Isso aqui, ó, eu estou falando de uma determinada unidade da federação, ou um determinado estado, que está aqui para São Paulo. Se eu trocar essa informação aqui na célula B1, toda a minha consulta aqui vai mudar, consequentemente o meu gráfico vai mudar também. Certo, isso Então, você vem aqui, ó, São Paulo, vou colocar lá, meu querido Goiás, certo? Goiás é mais, o meu gráfico reagiu. O problema, né, é que no meu gráfico, em nenhum local, eu estou indicando de qual unidade da federação é. Aí você fala assim, bom, eu estou dentro do Excel, não estou, Casey, é só eu vir aqui no título gráfico, muito simples. Eu aposto que se você chegou nesse vídeo, você já tentou fazer isso. Ou mesmo que você chegou aí para algum tipo de divulgação, você já também tentou fazer isso. Você vai aqui, bom, estou dentro do Excel, título no gráfico. Venho aqui onde está título no gráfico, coloco um igual e vou selecionar o estado aqui, a unidade da federação no meu caso. Aí acontece o seguinte, né? Fica aquele maldito igual ali. Fala para mim se você nunca fez isso. Já fez, isso? Não porque você não mexe muito com Excel, mas se você mexe, eu não tenho dúvida que isso já ocorreu, tá? Seria muito mais simples, ou Microsoft? Vamos lá, fala com o pai aqui, vai? Não seria mais simples se fosse dessa maneira? Você pudesse relacionar diretamente a caixa de texto, né? Ou o título do gráfico diretamente a uma célula e aí ficaria dinâmica? Fica a dica, né? Vai no pacote de melhorias, mas no nosso caso não dá. E também deve ter algum motivo para tal, tá? Então nós temos que usar um pequeno truque, uma coisa, como eu disse, né? É extremamente simples, mas que muita gente acaba desconhecendo. Aí o que, que acontece? O cara cria um gráfico para cada estado. Eu eu fiz isso na minha, em alguns trabalhos que eu já fiz acadêmicos, né? Não sabia fazer isso daqui e acabei replicando o mesmo gráfico para diversas séries, porque eu não conseguia alterar automaticamente. Funcionou? Funcionou. Mas não é o mais produtivo, tá? Então como é que nós vamos fazer, Que é isso? Então eu dei o Ctrl V aqui, voltei na tela inicial, tá aqui o nosso título de gráfico bonitinho, tá? Então presta atenção aí, ó. Você vai clicar no título do gráfico a ponto dele de ficar ali selecionado, como ele estava inicialmente, e. Em vez de você vir aqui selecionar qualquer coisa, né? Ou tentar pagar e fazer o link diretamente, o que, que nós vamos fazer? Seleciona o título do gráfico bonitinho aí, tá vendo o meu mouse ali? Ó? Presta atenção, senão na sua tela não vai dar certo. Sai daqui, meu jovem. Você vai vir aqui nesta barra de fórmulas que está lá em cima, ó, tá vendo aqui? Ó? Que praticamente é onde você faz a, a, a construção, a auditoria das suas funções. Você vai vir aqui, ó, vai clicar nela e vai colocar igual e fazer a referência com a célula que você quer. Note! Que o Excel aceitou, tá ali, ó. Igual conceitos, né? Posição que são os é, o cifrão ali, B1. A hora que eu der o enter case, olha que bacana, automaticamente o meu negócio vai ser automatizado ou agora vai ser dinâmico. Então, de modo que, se você vir aqui, ó, e trocar o título do gráfico, né, ou o título da busca, automaticamente isso que está acima do meu chifre aqui vai ser automatizado. Muito bacana, né, que isso? Ou seja, um pequeno truque que muitas vezes, né, você acaba desconhecendo, mas que pode poupar muito do seu trabalho. Trabalho, isso aconteceu comigo. O que é bacana, moçada? Esse tipo de, de ação, esse tipo de ferramenta, você vai poder fazer com qualquer caixa de texto no Excel. Alguns exemplos que eu vou dar. Isso não serve, né? Apesar do título do vídeo ser relacionado ao título do gráfico, você pode fazer isso para outros elementos. Por exemplo, vou adicionar aqui, né? Chegou aqui e cena e falou, ai, Butel, você não falou que a gráfica é igual a piada? O que que é esse eixo da esquerda? O que que é o eixo da direita? Deixa eu colocar aqui do lado da minha cabeça até para ficar melhor. Isso aqui é produtividade, isso aqui é trato-soca. Será? Não sei. Vamos colocar o um nome ali para facilitar a visualização. E se tiver invertido? Você pode clicar aqui no maisinho, tá? Pra você maisinho, Outros elementos do gráfico, né? Elementos do gráfico, João Botão. E temos aqui, ó, título dos eixos, tá vendo? Que você colocou o título dos eixos. Então, em outras épocas, né? Antes de você ter procurado isso daqui, que é isso, o que você ia fazer? Ah, você vem aqui no título do eixo, apaga o título do eixo e escreve produtividade. Vem aqui no outro, trato só, que escreve trato só. Beleza? Funcionou, funcionou. Mas se eu mudar a variável, ah, Botão, aí você pensa em qual título você quer, qual, quais gráficos que você quer antes. Duplica o gráfico, troca a caixa de texto e assim vão-se algumas horas de trabalho. O que, é que nós vamos fazer? O mesmo procedimento que nós fizemos para o título do gráfico. Onde está o título do eixo aqui, ó? em vez de chegar aqui e apagar isso daqui tentar colocar um igual aqui dentro, venho na barrinha de fórmulas aqui em cima, igual indicador 1. Faço a mesma coisa para o segundo ali, né? o eixo secundário, igual esse indicador aqui. Olha que legal agora moçada, se eu trocar Qualquer informação aqui, ó. Olá? Olá? Olha que benção. Automaticamente todas as informações aí do seu gráfico, ele acaba sendo atualizado. Beleza? Então, como eu disse também isso, é uma opção que não fica restrito aos elementos do gráfico. Eu posso por alguma razão, estou montando meu dashboard lá, querer colocar uma caixa de texto dentro dele e quero que ela seja automatizada. Vamos fazer isso, Casey Love? Inserir. Lá em cima, inserir, vamos colocar uma caixa de texto. Beleza, Casey? Ó, Vou desenhar uma caixinha de texto aqui e vou jogar ela dentro do gráfico aqui porque eu quero que apareça alguma informação aqui, sei lá. E o que que eu quero que apareça nessa informação? Não sei, Casey. O que estiver vinculado à célula, sei lá, E2, tá? Então vou clicar na caixa de texto que eu criei aqui, ó. Então veja que ela dá a opção de eu escrever alguma coisa, é uma caixa de texto, cara, normal. Só que eu vou fazer o seguinte, em vez de colocar o igual aqui, ó, vou subir na barrinha de fórmulas, igual, mesmo exemplo, vou vir na E2 aqui e vou fazer o vínculo, beleza, Case? E dei o Enter. Olha lá. Ai, botou mas não aconteceu nada. Não, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Tem alguma coisa escrita na célula E2, Case? Gibi é um rato? O rato da Case. É assim, né, Case? Pode ser, tá ótimo também. Se eu fizer isso, automaticamente, veja lá que a coisa automatizou. Evidente, né? Você pode vir aqui depois e fazer toda a formatação aqui. Ó, colocar em vermelho, vou colocar em preto, que a Casey gosta. Preto, um vermelho, coisa do, do capeta ali que ela, ela, ela é chegada, beleza? Qualquer coisa que eu trocar aqui em cima na célula, poxetinha automaticamente a minha fórmula vai mexer. Troquei alguma coisa na minha planilha? Automaticamente o meu gráfico vai mexer. Então, basicamente, é isso que a gente veio mostrar para vocês hoje, né? Como você consegue automatizar o título, né? Ou deixar dinâmico o título do gráfico ou outros elementos de caixa de texto. Gostou, que é esse? O que, que você está dando risada? Da cor. Então é isso, moçada. O vídeo de hoje foi... Esse, certo? Que esse fazia um bom tempo que não saía vídeo no canal. A agenda está, desgraçadamente, felizmente, complicada. Então a gente está dando uma cadenciada, tá bom? Se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha. Se você não gostou, não deixe de deixar o seu des-joia, beleza? Então também é para aquele que você gostou, já entrou várias vezes aqui, consumiu o nosso conteúdo, dá uma força aqui para o botãozinho, aqui, né, Porque é assim que o YouTube dá aquela parametrizada, né? Você curte, faz aquela coisa que todo mundo pede. Beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem com rato sem rato, com cabelo verde ou sem cabelo verde. Estamos aí. Beijão.